Shalom Adonai a todos os meus participantes, seguidores, inscritos aqui deste canal que dialoga a teologia, que conversa sobre a teologia, que expõe assuntos de cunho teológico. Hoje iremos falar sobre, assim, algumas reflexões que podemos fazer sobre esse confronto e diálogo e até dialética entre arminianismo e calvinismo, que se torna um debate né? de nível, vamos dizer assim, é, teológico, é, que pendura a, é, dentro do transitar histórico da igreja já há muitos séculos e que sempre está presente Nesse, nessa dialogicidade eclesiológica contemporânea né, e histórica no contexto eclesiológico é, O apóstolo Pedro, eu vou começar lendo um, um texto contido na epístola do apóstolo Pedro Na sua segunda epístola, tá? Segunda epístola de Pedro, então no capítulo 13, versículos 15 a 16, diz o seguinte: "E tende por salvação, tá? a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu, seguin, segundo segundo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 na epístola do apóstolo Pedro, que o apóstolo Pedro expõe, que o apóstolo Pedro eh, transmite, e que é um sentimento que está, e é uma posição que está latente em Pedro sobre o apóstolo Paulo, nós vamos trabalhar essa temática hoje de reflexão sobre o arminianismo e o calvinismo dentro da proposta e do tema central das suas discussões e diálogos, que é a soteriologia ou a doutrina da salvação. É, nós fazemos um desenvolvimento, ou fazendo um desenvolvimento histórico do tema, nós podemos dizer que, os estu ao estudarmos o, o arminianismo tá? é, e o calvinismo muitas das vezes nós estamos entrando em uma é, das discussões mais quem sabe é, confrontadoras e frequentes no transitar histórico do cristianismo tá? embora não seja muito Hoje, comentada em nossos dias, a questão sou predestinado ou tenho o livre-arbítrio, tá? Vem perturbando mentes e vem presente em mentes de muitos cristãs ou cristãos, melhor dizendo, né com esse melhor português, desde os tempos mais remotos ou mais antigos, tá? Outro sim também é importante considerar que nós vemos aí uma, uma, o apóstolo Pedro dando uma posição do que o apóstolo Paulo é, tinha como frequência estar em todas as cartas tratando e dialogando e postulando sobre a doutrina da salvação, aí vamos ter depois a posição de Agostinho de Ripona, dentro desde aí já saindo do corpus escritos do Novo Testamento, das Escrituras Sagradas, né, do cano sagrado, para o contexto histórico do cristianismo, na pessoa de Agostinho de Ripona, que tem uma posição formada e tinha uma posição formada sobre a questão doutrina da salvação, e depois também sobre Pelágio, um outro teólogo do contexto histórico do cristianismo, que vai estar tratando também sobre essa temática, que tem uma posição já tomada, pautada sobre esse assunto. Dentro dessa proposta, dentro dessa posição, aí nós vamos também ter o Erasmo de Roterdã mais tarde, tá e também o próprio Martinho Lutero. Um fator importantíssimo ao nós estudarmos é, essas doutrinas é que devemos nos primeiramente despir de todos os nossos preconceitos e de todos os dogmas que estão arraigados, que estão fundamentados tá? durante anos em nossos corações. É, e partirmos para uma premissa, para uma proposta de uma compreensão que realmente ela está escrita na palavra de Deus, que está pautada na palavra de Deus e já que ela é a palavra, a nossa autoridade única e regra de fé e prática como até podemos dizer, já dizia a própria Reforma Sola Scriptura, ou seja, a própria posição de Martinho Lutero. Outro sim, também dentro desse contexto, é que nós não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus disse os meus pensamentos tá? não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, tá? Diz o Senhor, por quê? Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os seus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos muito mais altos que os vossos pensamentos, como está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, versículos 8 e 9, tá? Na sequência, nós vamos ver também aí surgir já uma outra abordagem, que é que a de termos sempre em mente tá? que os principais ou as principais diferenças e adversidades entre essas duas doutrinas, arminianismo e calvinismo, ela é, uma ba é a base propulsora de muitos desentendimentos e confusos e controvérsias mas a base dessas controvérsias, desses debates entre arminenismo e calvinismo se é, pauta sobre a base da predestinação é o homem ou Deus é em cima disso que é o foco a base da predestinação é o homem ou é Deus? essa é a grande questão, o grande que, tá? Aí depois ainda qual é a natureza tá? da vontade humana? Qual é a natureza da vontade humana? Dois conceitos aqui são muito preponderantes, muito destacados: o de livre vontade, que é o agente livre, e o de livre arbítrio, que é aquele voltado até para a questão da livre escolha, da livre vontade. Também nos lembramos, e também devemos pensar e lembrar, que nenhum dos dois sistemas teológicos, tanto o arminianismo como o calvinismo, ele consegue explicar tudo, tá? explicar de uma tal forma que nós possamos compreender Deus infinito com nossas mentes finitas tá? é, hoje nós conhecemos em parte mas um dia nós conheceremos por completo todo o contexto do mistério da salvação e todo o contexto do propósito e projeto de Deus para nossas vidas como está escrito em 2 Coríntios capítulo 13 ou a 12 que eu aqui parafraseei tá? é, um outro sim também que eu quero acrescentar que ambos os sistemas, tanto o arminianismo como o calvinismo, são sistemas teológicos que não devem ter a pretensão tá, de entender aquilo que Deus faz, mas sim extrair a verdade de Deus por meio de sua palavra. Tá? Outro aspecto importante a ser pensado, é que o arminianismo tem raízes, como eu já até falei em um vídeo anterior, em Jacó Armínio, ou Jacobs Armínios, isso em 1560-1609. Tá? E que vai nascer lá em Haudvaler, no sul da Holanda. tá? E, e vai estudar na Universidade de Leiden, em Genebra, é, e vai ser ordenado já no ano de 1588. E em 1603 ocorre, então, o seu falecimento, o falecimento prematuro, porque ele ainda está com uma, praticamente com uns 57, 58 anos. Tá? É, um dos seus mestres vai ser o Teodoro Beza, isso em 1519 até a 1000, que, que é o, o Teodoro Beza que nasce né, em 1519 e morre em 1605. E ele é o que também, claro, é o sucessor do Calvino, do John Calvino, ou John Calvin, tá? É, teve uma educação reformada e começa, então, a estudar a funda doutrinas do calvinismo, ou tendo do calvino, a fim de combater o pelagianismo, tá? Mas ele vai chegar, o Armínio, à conclusão, nesse seu estudo, de que o reformador, ou seja, Calvino, estava errado, e então ele vai escrever um documento intitulado Remonstrance, tá? ou seja, um documento que consistia em cinco artigos. Então veio a existência a igreja remonstrante, da teologia reformada. Os seus seguidores desenvolveram suas ideias e deram origem a um material ou uma memorial ao todo o acervo arminiano. Tá? Outro sim também que devemos considerar são os pilares do arminianismo. Primeiro, pilar. Capacidade. Humana, livre-arbítrio. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda livres para aceitar e recusar a salvação que Deus oferece. Então, ou ele, é, ou ele aceita ou não aceita, ele tem essa livre decisão, essa livre decisão vontade, essa livre oportunidade de decidir se aceita ou não, se concorda ou não, se recusa ou aceita que a salvação é Deus que oferece, tá? Segundo, a eleição é condicional, esse é o segundo pilar, Deus elegeu os homens, tá? que ele previu que teriam fé em Cristo. Terceiro, expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. Quarto, graça resistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Tá? Ah? Quinto, decidir decair da graça, tá? homens salvos podem perder a salvação, caso não perseverem na fé até o fim. Tá? Quinto, decair da graça implica que Homens salvos podem perder a salvação caso não perseverem na fé até o fim. O sistema teológico de Armínio foi derrotado no sínodo de Torte, tá? isso em 1619. E nesse é, sínodo de Dord, que correu na Holanda, é, é, todos os o, o sínodos, todos os membros, todos aqueles que participaram, todo o clero participante, postulou e conclamou e confirmou que o arminianismo era anti -Libre. E por incrível que possa parecer, hoje o arminianismo é o sistema teológico adotado por maior parte das igrejas evangélicas. Tá? E até a algumas seitas rejeitam o calvinismo e aceitam o arminianismo. Então, o aminianismo sofreu esse embate e rejeição e refutação muito forte, até no aspecto político e eclesiológico, no sino de dort na Holanda, no ano de 1619. O calvinismo postulado por João Calvino, a tá? que no francês seria John Calvin, ah, era um teólogo protestante francês, ah, líder eclesiástico e denominacional. Ele vai nascer na Picardia né, e vai estudar a filosofia na Universidade de Paris, isso em 1523 a 1527. Ele vai ter vários amigos é, que assim vão permanecer após sua conversão. Ele era considerado um homem austero, tá? um homem também que recebeu um grau em teologia e deu início ao estudo no direito, na é, com a proposta ou o anseio de se tornar um advogado e não era a ideia sua ou não era sua vontade, né? mas sim a de seu pai que ele tornasse um advogado e em 1531 o seu pai falece e então termina o curso de advocacia e vai dedicar-se totalmente à linguagem e à literatura. Em 1557, ele vai se converter, tá? e aí ele não vendo a possibilidade de uma reforma em Paris, ele vai se mudar para Suíça, é, em Basel, tá? e vai escrever as suas institutas, as institutas da, da religião cristã, isso em 1536, e depois ele vai se mudar para Genebra, em 1541, onde vai, vai estabelecer ali uma teocracia. Temos que ver que nesse contexto, os pilares do calvinismo se tornam, então, o termo, primeiramente, calvinismo, né ele é oriundo, é, do sistema que vai surgir dentro do, do bojo da reforma protestante, que é exposto e defendido por John Calvino ou John Calvin, tá? E o seu sistema de interpretação bíblico, ele pode ser resumido em alguns pilares ou nos cinco pontos conhecido como cinco pontos do calvinismo, que é o tulip, ou denominar tulip. Primeiro, a total depravação, a depravação total, tá? Que todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher o bem sobre as questões espirituais. Segundo, é, também a eleição incondicional. Deus escolheu, dentre todos os seres humanos, tá, decaídos, um grande número de pecadores na sua graça tá ou por sua graça pura sem levar em consideração qualquer mérito que abra ou de obra ou fé ou de obra ou fé explícito tá terceiro expiação limitada Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço dos desgaste somente daqueles que são eleitos tá? É, quarto, graça irresistível, a graça de Deus é irresistível para os eleitos somente, ou seja, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora somente nos eleitos. Cinco, perseverança dos santos, todos os eleitos vão perseverar até o fim na fé e chegar ao céu e nenhum vai perder a sua salvação. Então esses são os cinco pontos, os basilares, centrais do Tulipe, que são os cinco pilares do calvinismo. Tá? As teologias protestantes sobre a salvação, nós ainda vamos ter é, dentro desse contexto, além do arminianismo e do calvinismo, também vamos ter o luteranismo, ou seja, a postulação de Lutero. Lutero vai defender, vai a depravação total, tá? Sem vontade ou ato de regeneração espiritual, isso defendia Lutero, era sob a vontade humana, era essa a posição de Martinho Lutero. Segundo, a eleição para Martin Lutero era incondicional, tá? e salvação para os eleitos. A justificação para Martin Lutero era pela fé concedida com a morte de Cristo e a conversão, segundo a visão de Martin Lutero, ela era monergística, por meio da graça irresistível. E ele também defendia, Martinho Lutero, a perseverança e a apostasia. A apostasia era possível, mas Deus dava a garantia da preservação tá? da preservação é, o arminianismo versus o calvinismo nós podemos dizer o seguinte sobre o livre-arbítrio ou a capacidade humana é, o arminianismo vai defender o que? vai postular e defender que embora a queda de Adão tá? tenha afetado seriamente a natureza humana as pessoas não ficaram em estado total de incapacidade humana ou incapacidade espiritual. Melhor dizendo, incapacidade espiritual. Todo pecador pode se arrepender e crer por livre-arbítrio cujo uso determinará o seu destino eterno. O pecador precisa da ajuda do Espírito e só é regenerado depois de crer, porque o exercício da fé é a participação humana no novo nascimento. Já o calvinismo, pautado na incapacidade total ou depravação total, vai postular que o homem natural não pode sequer apreciar as coisas de Deus, menos ainda se salvar. Ele é cego, surdo, mudo, Impotente, leproso, espiritual e morto em seu pecado, insensível à graça comum. Se Deus não tomar a iniciativa, lhe infundindo a fé salvadora e fazendo-o ressuscitar espiritualmente, o homem natural continuará morto eternamente. Tá? Então essa é a posição de, do calvinismo sobre a questão da incapacidade total, ou a depravação total. A eleição condicional, o arminianismo, vai postular o quê? Que Deus escolheu as pessoas tá? para a salvação. Antes da fundação do mundo, baseado em sua presciência. Ele previu quem aceitaria vamos dizer assim, livremente a salvação e predestinou os salvos. Tá? A salvação ocorre quando o pecador escolhe a Cristo. Não é Deus quem escolhe o pecador. O pecador deve exercer sua própria fé para crer em Cristo e ser salvo. Os que se perdem, perdem-se por livre escolha não quiseram crer em Cristo, rejeitaram a graça auxiliadora de Deus. Entrando agora na eleição incondicional. Deus elegeu alguns para a salvação. Isso é o que postula sobre a eleição incondicional agora, tá? É já... No caso, o calvinismo, tá? Deus elegeu alguns para a salvação em Cristo, reprovando os demais. Aos eleitos Deus manifesta a sua misericórdia e aos reprovados a sua justiça. Deus não tem a obrigação de salvar homens salvar os alguns, alguns homens decaídos, reprovando todos os demais, tá? E tornar os filhos adotivos, tornando-os, claro, filhos adotivos, tá? Quando eram filhos das trevas, teve misericórdia de algumas criaturas e deixou as demais, inclusive os demônios, entregue as suas próprias paixões pegaminosas. A salvação, então, é efetuada totalmente por Deus e a fé como a salvação é dom de Deus ao homem e não o homem a Deus. Redenção universal ou expiação geral é o que deve ou defende ou que postula o arminianismo, que é, no caso, a expiação limitada, né? O sacrifício de Cristo torna possível a toda e qualquer pessoa salvar-se pela fé, mas não assegura a salvação de ninguém. Só os que creem nele e todos que creem serão salvos. Já sob o calvinismo, aí vai postular lá a redenção particular ou expiação é, limitada, né? ou ilimitada, vai colocar, segundo Agostinho, a graça de Deus é suficiente para todos, eficiente para os eleitos. Cristo foi sacrificado para redimir seu povo, não para tentar redimi-lo. Ele abriu a porta da salvação para todos, porém somente os eleitos querem entrar e efetivamente Entra. Outro sim, é a posição do arminianismo agora sobre a graça irresistível, que vai dizer o seguinte, pode-se efetivamente resistir ao Espírito Santo. Deus faz tudo o que pode para salvar os pecadores. Esses, porém, são livres e podem resistir aos apelos da graça. Se o pecador não reagir positivamente, o Espírito não pode conceder vida. Portanto, a graça de Deus não é infalível nem irresistível. O homem pode frustrar a vontade de Deus para a sua salvação. A vocação eficaz do Espírito ou a graça inexistível, já é o que postula, no caso, o calvinismo, dizendo, embora os homens possam resistir à graça de Deus, ela é todavia infalível. Acaba convencendo o pecador de seu estado depravado, convertendo tanto e dando-lhe, né? convertendo e dando-lhe, uma nova vida e o santificando. O Espírito Santo realiza isso em seu coração, sem coação. E é como se um rapaz que é apaixonado e que ganha o amor da sua eleita, ele acaba casando-se com ela livremente. Deus age e o crente reage. Livremente, quem se perde tem consciência de que está livremente rejeitando a salvação. Alguns escarnecem de Deus, outros se enfurecem, outros adiam a decisão, outros demonstram total indiferença para as coisas sagradas. Todos, porém, agem livremente. Decair da graça perseverança dos santos. Embora o pecador tenha exercido fé, crido em Cristo, e nascido de novo para crescer na santificação, ele poderá cair da graça, e só quem perseverar até o fim é que vai ser salvo. Perseverança dos santos. Alguns preferem dizer perseverança do Salvador. Nada há no homem que habilite-o a perseverar na obediência e fidelidade ao Senhor. O Espírito é quem persevera pacientemente, exercendo misericórdia e disciplina na condução do crente. Quando o ímpio estava morto em pecado e ressuscitou, Cristo então lhe aplicou seu sangue remidor, e a graça salvífica de Deus lhe infundiu fé em Cristo, para que ele possa crer em Cristo e obedecer a Deus. Se todo o processo de salvação é obra de Deus, o homem não pode perdê-la, segundo a Bíblia. É impossível que o crente regenerado venha perder sua salvação, poderá até pecar e morrer fisicamente. Tá? mas os os apostas ou aqueles que apostataram nunca nasceram de novo, jamais se converteram. Então isso defende o calvinismo. Agora o arminianismo, ele foi rejeitado pelo sino de Dort, dizendo-se o sino de Dort, declarando o sino de Dort que este fosse sistema de pensamento contido na Remonstrância embora originalmente os cinco pontos não estivessem dispostos nessa ordem. Esse sistema foi apresentado pelos Aminianos e foi postulado pela Igreja da Holanda em 1610, mas foi rejeitado no sino de Dort em 1619, sob justificativa de que era antibíblico. Tá? A reafirmação pelo sino de Dord Foi que esse sistema de teologia é, Foi reafirmado Pelo sino de Dord Ou seja, o calvinismo tá? Em 1619 como sendo a Doutrina e salvação contínua escrituras Então o sino de Dord defendia o calvinismo Naquela ocasião, ocasião O sistema foi Formulado em cinco pontos O tulipe, Nasce aí em resposta aos cinco pontos apresentados pelo arminianismo e desde então tem sido conhecido esses é, cinco pontos os cinco é, fundamentos ou bases ou pilares, como queiram como o tulipe tá? muito bem, então essa é a exposição que tínhamos para hoje dialogando apresentando o que pensa o arminianismo e o defende e o que pensa o calvinismo e o defende. E era isso que tínhamos para hoje na sua aula de história da igreja falando sobre arminianismo e calvinismo.